Maravilhoso! Caralho, demais, mané! Galera, estamos aqui no encontro de equipe no início do ano aí para desenhar, co-criar 2020. Então estamos aqui, toda a equipe, almoçando, passando o fim de semana em Itaipá, um visual animal, se liga aqui nas montanhas, piscinas, caralho, é maravilhoso. E na loucura ali do almoço, o Fábio trouxe uma, uma brincadeira que é fenomenal. Ele conta uma história meio que sem pé, em cabeça, e você precisa adivinhar toda a resolução de como que funciona a história. Então é um jogo aí famoso, esqueci o nome, mas foi legal que suscitou aí uma discussão sobre fazer boas perguntas. Então vamos brigar, brincar aqui rapidinho. Estamos criando uma nova para ficar uma parada bem natural. A galera acabou de mandar um, um belo nhoque, carne assada aí, ó, toda a equipe. E conta aí, Fábio, fala um pouquinho da história. Um homem dirigindo um carro, provoca um acidente ao colidir com uma bicicleta, ao virar de inesperado em um cruzamento. Quando os policiais chegam, outro homem é preso. E aí quem tava dirigindo é levado pra casa. Puta que pariu, não entendi Poxa, nada. Vai ia, ter que, minha irmão, voltar as três vezes sim, essa sim. história aí. Eu, eu. O fazer, cara, tava dirigindo, Resulou, eu resolvo, eu resolvo. cara tava dirigindo, virou no cruzamento é e passou ah, um acidente, atropelou é. ah, bicicleta matou a pessoa. Chegou a polícia, e levou. e levou outro cara preso. Não levou. E ele, casa, né? e ele foi pra casa. ele foi pra casa. Explica eu tô, agora. Tô explica ah, como que funciona fazer. a brincadeira. Você tem que fazer perguntas e eu vou responder sim ou não ou irrelevante. Tá. Só então, ou seja, quando for pergunta idiota, é pergunta <risos> irrelevante. <risos> Ninguém fez aqui, <risos> né? <risos> Na equipe foi de boa. <risos> é, tranquilo. Mas é <risos> ó. É. Pergunta sim ou não. Sim ou não. É, o policial é... Tava passando um sinal vermelho, o carro não. <risos> Irrelevante <risos> Nossa, caralho. Não, não, não, não. Caralho, O motorista tava Ele virou Você que era uma criança Sim. É irrelevante quem era caralho, o Caralho, só acabou. pergunta de hora só, que o, polícia, porque... o, policial o policial levou, levou caralho, é o motorista o crente que atropelou Não, não levou outro casa, casa. Que é. que O que alguém atropelou foi o policial, policial. Não. Quem foi preso foi o ciclista. Foi outro não, quem foi, quem foi preso foi outra pessoa. A pessoa que atropelou mesmo de, de fato ah, fugiu. foi no sentado e foi embora. Cara. Então é. olha foi. só, Eu primeiro aprendizado, meu irmão, o Fábio não sabe ler. <risos> e a gente não sabe interpretar texto. Então, meu irmão, todo mundo reprovado na alfabetização, é, não tivemos era, era uma. Um aula de bem estruturada. Era um, não, não, ah, um tá. era um carro de dois de Não, eu quero ler. Aham. Era um carro de dois Não, não. Era um carro comum, era um carro de verdade. E tinha uma pessoa dentro. De verdade, ela virou e atropelou a pessoa de verdade, na bicicleta. Só que quem, quando chegou a polícia, quem foi preso foi outra pessoa. Ou não foi, não foi a pessoa que estava dirigindo que atropelou. Essa pessoa que causou o acidente? O dono da bicicleta. Ó, oh, foi culpa. Foi culpa, o acidente, foi culpa do motorista? Não. Foi culpa do ciclista? Não. Então, foi essa pessoa que foi presa. Foi essa pessoa, então... Agora, quem foi... ah, ah, então, a, a, a, quem tava é... dirigindo era uma criança? Ah, não, O que Quem perguntou isso, não. que aí o pai dela podia ter sido presa. É, exatamente. Não, é. não. Quem, quem foi, foi o caso? Tava no carro também, mesmo não sendo motorista? Tava no carro. Quem foi preso? Quem, quem foi preso o dono do carro? Não. Puxou, não como... puxou o volante. A pessoa puxou o volante. Não, não. Quem foi preso era traficante? Não, olha... <risos> oh, é. Por quê, né? Irrelevante! irrelevante. <risos> não, a profissão da pessoa que foi presa é irrelevante. Profissão? Não, era... Não era é, profissão dele. Do que foi preso? Era. era um instrutor de autoescola? Sim. Ah. Ah. É um aluno de autoescola, aqui, Mas assim, quando a gente brincar, ela não participa. <risos> Já está ficando... Então, galera, ó, vimos Sim. aqui uma brincadeira live, como é que funciona, e o poder de você fazer boas perguntas. Porque quando você só fica fazendo um monte de perguntas sem prestar atenção na intenção por detrás, realmente parar, pensar não sair agindo e reagindo sem, sem refletir, né? Porque a gente tem cada vez menos tempo de reflexão, de parar para analisar as coisas com o nível de informação que está ao nosso acesso e tomar conclusões mais sábias. Então, essa brincadeira é muito legal, divertida. Aqui a gente brincou pra caramba né, sacaneando a galera, mas, porra, e quando você tem uma equipe assim, você tem pontos de vista e análises complementares, Eu, minha, então... Aí tá, você não para de comer, <risos> exatamente, e foi por isso que eu queria trazer para vocês aí esse insight espero que tenha gerado um aprendizado novo, beleza? Se curtiu aí, seu like, compartilha esse vídeo com a galera. Qual é o nome da brincadeira, hein, Fábio? O aplicativo aí? Dark Stories. Tem Black Stories também. Injecta. Tem cartas, um joguinho de carta né? você pode comprar em caso... vários, vários assuntos. E tem o digital. Tem um aplicativo e tem, e tem cartas também. Né? É. Exatamente. Tomara que tenha link de afiliado, né? Porque, porra, né? A <risos> gente já. Brincadeira, a gente tá. Link aí na descrição. E é isso, galera. Tamo junto. Valeu. Tá tchau aí pra galera. Valeu. Valeu. Valeu. Cara, muito foda também. Tem três dias e parece que a gente juntar um mês. Acho que foi muito bom essa conexão e tchau. essa troca. Ian é top demais. É 10. Esse é o cara. Namora, só tenho a agradecer e parabenizar eles por serem tão fora da curva e ah. se preocuparem com esse tipo de iniciativa. É isso Ian, muito obrigado. Não, não a não. relacionado eu tô hoje, eu é Não, não, pera, pera. Pô, acredito! Pô, que foi? no acordei de novo. Ah. Ah. Ah. Ah. Pouco tempo, pouco tempo,